Tudo bem? O tema dessa semana, então, vai ser queimaduras. Eu trouxe esse tema à tona porque essa semana minha filha... Ao chegar do colégio em casa, a garrafinha dela caiu debaixo do carro e ela foi pegar a garrafa debaixo do carro e acabou queimando a perna no escapamento do carro. Então aquilo suscitou né, uma preocupação de todos e a gente tem um conhecimento dentro da cirurgia plástica, como médico geral também, nós temos o um conhecimento para fazer tratamento de queimadura. Mas como tratar? A gente precisa primeiro classificar, ver é, a complicação decorrente daquilo ali, as possíveis complicações pra gente se antecipar. Então vamos lá, vamos trazer um pouquinho isso. O que é a queimadura? É uma lesão dos tecidos decorrentes de um trauma térmico. Então ele pode ser calor, no caso da minha filha, foi é, o escapamento quente ali que fez a queimadura da pele, pode ser eletricidade, irradiação, frio, congelamento ou substâncias químicas, sejam elas ácidas ou alcalinas. A classificação da queimadura é de acordo com a profundidade. Então, quanto mais tempo exposto a uma substância química, mais vai ter, mais profunda vai ser essa lesão. Quanto mais tempo exposto a uma temperatura, ela pode aprofundar mais. Mas, às vezes, de acordo com a temperatura daquele agente, mesmo uma exposição de pouco tempo, ela pode ter uma profundidade. Então, a gente classifica de acordo com com a temperatura para avaliar essa profundidade com o tempo de exposição. Então por isso que a gente orienta, tá? queimou com a substância química, coloque em água corrente, nada de gelo, alguma coisa, porque você pode mexer com essa temperatura e aprofundar a lesão, mas coloque em água corrente para você tirar aquele produto ali e ter menos tempo de exposição àquele produto. Então vamos lá, o grau 1 atinge apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele. O grau 2 é epiderme-aderme e o 3 atinge até tecido celular subcutâneo. Então vamos para essa imagem aqui para exemplificar o que, que é isso. Então aqui são as camadas da pele, a epiderme é superior, a derme, é essa cor rosinha mais claro, e o tecido celular subcutâneo, que é esse amarelinho, que é a gordura, e abaixo dele músculos, é, ossos que podem ser acometidos no grau 3 também. Aqui umas imagens para trazer isso à tona. É Uma queimadura de grau 1, como a gente disse, atinge só a epiderme. É a queimadura clássica da exposição solar. Então você ficou exposto ao sol e ela fica a pele bem vermelha, bem sensível ali, isso é uma lesão grau 1. Qual que é a possível complicação disso? A extensão de área corporal queimada. Então, é uma lesão simples, é uma lesão superficial, mas se você queimou o corpo inteiro, você vai ter perda de, é, de líquido por aquilo ali, você vai ter uma reação inflamatória maior com possíveis complicações. Então, apesar de parecer simples, mas dependendo da extensão de área corporal queimada, ela pode ter suas complicações. Vamos lá, grau 2. No grau 2, a gente já observa a formação de flictemas. O que são isso? São essas bolhas, as, o que a gente chama de bolinhas. Então ela é bastante exsudativa, sai líquido para aquela região. Quando dá bolha, você já sabe. Quem deu bolha é uma lesão de grau 2. Então ela pode ser superficial pode ser mais profunda. Quando que é superficial? Quando a gente vê a preservação dos folículos pilosos, tá vendo esses pontinhos aqui? Então isso tudo é folículo piloso. Isso significa que foi uma queimadura mais superficial. E desse folículo piloso aqui, das glândulas, que vai ocorrer a repitelização, que vai ocorrer a regeneração dessa pele aqui. Então ela pode ser o grau 2 mais superficial ou um grau 2 mais profundo. O profundo, a gente ainda tem preservação de folículos pilosos, glândulas, mas ela já fica mais esbranquiçada, a região fica mais esbranquiçada Não fica tão vermelhinha quanto essa aqui e, Mas o tecido ainda está mole Você pega nele e tem a consistência normal Já no grau 3 É uma lesão toda esbranquiçada Fica branca mesmo e rígida, dura Em alguns casos, a depender da região que acomete A gente tem que fazer até cortes aqui Que nós chamamos de escarotomia Para liberar, porque ele prende até a circulação num membro inferior, por exemplo, no, na perna ou no braço, você tem que abrir ou no tórax, porque aquilo fica tão rígido que impede até do paciente respirar. Ele com, faz uma constricção, impede até a circulação para aquele membro. Então ele fica tão duro, tão rígido, que você às vezes é necessário fazer cortes nessa escara, nessa ferida para liberar ela. E você vê que não tem... É, não tem bolha, não tem nada, essa é uma lesão que não causa dor, porque inclusive é, foi machucado, né? vamos dizer assim, o trauma lesou as terminações nervosas, então ela é até indolor esse tipo de lesão grau 3. Tá bom? Então aqui nesse vídeo a gente falou um pouquinho do, da queimadura, quais são os possíveis agentes, os mais comuns que a gente tem em nosso meio é a chama e o líquido quente. Antigamente era muito comum com álcool, mas agora com a diminuição da concentração do álcool e a forma, formatação dele em gel, diminuiu um pouco esse tipo de acidente. Mas mesmo assim é muito comum. Outra coisa comum, época de festa junina, acidente com, com fogos de artifício, com explosões. Então a gente tem que estar bem atento a isso, que o principal é a prevenção nesses casos. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho do tratamento de cada um desses. para a gente... É, reforçar o tema e a importância desse tema. Muito obrigado. Se você curtiu, acesse o nosso canal do YouTube, acesse o nosso canal do Facebook, a nossa página do Facebook e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.